sobre o Hospital Regional do Câncer de Passos que está aí com as suas campanhas na busca constante por inovação, o Hospital Regional do Câncer possui várias campanhas de cunho solidário para ajudar na manutenção e melhorias do hospital. Pois é, e hoje nós estamos aqui com o Rodrigo César ele que é líder de captação de recursos do Hospital Regional do Câncer de Passos e ele irá nos explicar sobre essas campanhas solidárias e uma especial a campanha do cofre, não é isso mesmo Rodrigo? Seja muito bem-vindo ao, ao, ao Onda Oeste aqui, aos estúdios. É, bom dia é, ao Edgar, a você, né, é, João Vitor, ao Daniel, que estão aqui presentes no estúdio. É um enorme prazer estar aqui na Onda Oeste. Prazer, Ô, Rodrigo, nosso. fala pra nós sobre essas campanhas. O hospital tem várias campanhas solidárias, né, ao longo do ano. Sim, Edgar, a, o Hospital do Câncer hoje, né, é, a campanha carro chefe, vamos falar assim, é a campanha Casa Amor, né? Inclusive, só falando um pouquinho dela, a gente finalizou ela dia 11 de março de 2023, né? E essa campanha a ganhadora foi da cidade Uberaba, né? A senhora Maria Aparecida de Souza, aonde ela comprou aí, né, fez a doação e conseguiu o bilhete número 12.793. Lembrando, Edgar, que esse bilhete no dia é, no dia 11 de março não foi o bilhete sorteado. Né? O bilhete sorteado foi o número 12.764. Porém, o que acontece? Conforme o nosso regulamento, é, o número mais próximo é que ganha. Então a ganhadora Maria Aparecida de Souza já, já, já está agora com os trâmites aí, ela ganhou um apartamento mobiliado, decorado, pronto para morar, né? Aí nós temos outras campanhas, que é a campanha do café, né, que a nossa região ali, a região de Passo, Nova Resende, Bom Jesus, Guaxupé é uma região com muito café, aqui em Piuí também, né? Sim. Que também é muito forte essa campanha do café. Temos a campanha da safra solidária, que é a campanha da soja também, né? É, temos a campanha da empresa parceira, onde a empresa quiser ajudar aí, a partir de 100 reais por mês. E aí ela não tem limite, aí ela ajuda com quanto puder. Né? E temos a campanha do cofre, né? Que é essa campanha que nós vamos estar falando hoje aqui na cidade de Piuí. Eu venho aqui hoje fazer um apelo, né? Esses cofres eles estão espalhados por todo o comércio da cidade de Piuí, né? E às vezes, Edgar e João Vitor, é, tem pessoas que não têm condições né, de fazer uma doação de 10 reais, de 15 reais, às vezes a pessoa tem condições ali de fazer uma doação de 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, então esse cofre dá a oportunidade de todas as pessoas participarem da campanha do hospital. Então a pessoa vai no supermercado, faz as suas compras, ela recebe um troco ali, seja 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, tudo é importante. Com certeza, né? É, em todos os locais, locais aqui, né, até eu faço um, um apelo né, para quem aqui em Piuí não tem o cofre ainda, se vocês quiserem que nós do Hospital do Câncer de Paz, setor de captação de recursos, Coloque o cofre, né? Você pode estar ligando no 035 né? 35226169 ou pelo nosso WhatsApp também corporativo que é o 035 99254 3548. E lembrando também, Edgar, que nós temos uma equipe que recolhe esses cofres. Então, a cada três meses, nós, nós temos uma equipe aqui que faz toda a troca dos cofres, lembrando que o comércio, né, às vezes, a gente sabe dessa dificuldade de moeda, então a gente vai ali no supermercado, a gente troca as moedas ali com o próprio proprietário, né, com a própria gerente do supermercado, então... É, as moedas também fica para o comércio, então é importante isso, né? Que hoje é muito difícil essa questão da, das moedas. Lembrando, então, que você que não tem o cofre ainda, hoje nós estamos aqui em Piuí. Na verdade, nós estamos aqui desde terça-feira, então foi terça, hoje, amanhã, volta de novo, né? Então, caso alguém queira entrar em contato, pode entrar em contato aqui também com o pessoal da Onda Oeste. Estão à disposição. Estão autorizados aí a, a passar os nossos contatos. E nós vamos até você para levar o cofre aí, né? Que é muito importante. O ano passado, Edgar, esse cofre, o ano todo, né? Em toda a nossa região, gerou um valor aí de 133 mil reais. Que bom, hein, Rodrigo? Me diga uma coisa: o que já foi conquistado com essas campanhas de doação? Bom, Edgar, o hospital ele tem 12 anos, né, o serviço de oncologia 20 anos e é esse, esse trabalho né, em questão dos cofres, que o cofre foi uma das primeiras campanhas ali é, do Hospital do Câncer de Passo. E esse dinheiro hoje vai para manutenção e o custeio do hospital. Né? Hoje, lógico, o governo do estado, o governo federal repassa, né, é, através de emendas parlamentares, né, todo par de recursos, que o hospital hoje ele é, é SUS. Né? Mas tem uma parte dele que nós temos que, que, que está é, fazendo um... Agora me fugiu a palavra de um... É, como que chama a palavra? Remanejo? Não é um remanejo, né? Seria um aporte, vamos falar assim. Né? A palavra é um aporte. Né? Nós temos uma meta de 15 milhões de reais. Né? Então, a gente tem que fazer é, esse aporte de 15 milhões, que seria a nossa meta da captação de recursos. Só que a meta de 15 milhões é através de todas as campanhas, que não é fácil nós conseguirmos. né? O ano passado a gente ainda não fechou ainda é, todos os valores ainda aí, mas deve estar chegando em torno de 13 milhões. O Rodrigo, você trouxe aqui para mim, para nós, números expressivos em relação à quantidade de pessoas que são atendidas de Pui no Hospital do Câncer. né? Você traz aqui... É um total de 938 pessoas desde que iniciou lá em 2004 o atendimento é, e o que chama atenção aqui os principais tipos de câncer os três é, é, tipos de câncer com maior atendimento no hospital do câncer em relação a pacientes de Piuí. primeiro câncer de pele, 326 pessoas, depois o câncer de próstata 144 pessoas e em terceiro lugar o câncer de mama com 122 pessoas às vezes a pessoa nem pensa né, no, no câncer de pele ter essa proporção tão grande, fala-se muito em câncer de mama né, de próstata mas a pele é o que está tá, exposto ao sol diretamente, né Rodrigo? Com certeza, né? Então por isso que é, é, nós aqui né, é, somos captadores de recursos né? mas isso a gente pode comentar hoje é, sem dúvidas né esse esse sol então aqui nós somos nossa região é uma região bem rural vamos falar assim né então tem os produtores rurais que às vezes vai ali na panha no café ou na soja então, usar um chapéu, né? passar um protetor solar, isso é muito importante, né? Edgar, João Vitor, que né? hoje até o computador que nós estamos aqui emite os raios UV também, as próprias lâmpadas, né? Então, é importante o uso do protetor solar. Né? Bem, a gente tem que prevenir sempre, como sempre. você está dizendo. Mas, se acontecer, nós temos aqui perto de nós, na porta da nossa casa, um hospital de referência nacional. É, né, não pela sua grandiosidade pelo seu acolhimento e tem uma diferença, Rodrigo é, não só em estrutura física e equipamentos Sim. Né? E, é, o meu pai fez tratamento lá de câncer de próstata e ele fez né, foi, foi várias vezes lá e o que ele sempre relatava para nós é que era uma segunda casa um Sim. acolhimento humanizado que assim, dava gosto Com certeza. Né, de, de frequentar é, a, aquele local, para fazer o tratamento da doença. Então, é. sim, nós temos que destacar essa parte humana, porque afeta muito o psicológico da pessoa, a partir do momento que ela recebe a notícia que ela está com aquela doença, né, João? Aí, é, a, a questão humanística ali é fundamental. Com certeza, Edgar. Hoje, o hospital, é, como nós falamos, o hospital da solidariedade. O hospital hoje para quem já passou por lá né, como você já passou com seu pai eu dando um testemunho pessoal a minha mãe é, o ano passado foi feito um diagnóstico e infelizmente ela teve aí o diagnóstico de um câncer um carcinoma mucinoso na mama direita onde ela teve que retirar a mama direita 100% e também tirar dois linfonodros graças a Deus aí, né, ela fez todo o tratamento fez a quimioterapia e hoje ela está bem fazendo tratamento mas não é porque é mãe do Rodrigo, é que é mãe pai do Edgar, ou que às vezes é o pai de algum prefeito, de algum vereador. O hospital não faz extinção de pessoas. Então, a gente vê, faz oito anos que eu estou no hospital, é, a minha formação mesmo como profissional é administração, administrador de empresas, e eu nunca imaginei que ia trabalhar num hospital de câncer. né? Eu tinha até pavor de escutar essa palavra porém o hospital do câncer de Paz ele trabalha essa palavra do câncer muito leve né então as pessoas hoje quando você fala do hospital do câncer é como você falou tem pacientes que chegam lá são muito bem tratados os médicos ali as enfermeiras assistentes sociais Todos ali, pessoal da recepção, tratam muito bem os pacientes. Né? Então, quando a pessoa chega lá, a pessoa está muito fragilizada, passa pelos psicólogos. Para você ver, a última pessoa que o paciente oncológico conversa é com o médico. Então, tem todo um trabalho ali com psicólogo, assistente social, até chegar no médico. Então, é isso é importante. A pessoa chega no médico ali preparado. E eu gostaria de falar, Edgar, o Hospital de Passos hoje... Nós temos que ter orgulho do Hospital do Câncer de Passos. Aqui em Piuí, hoje, o hospital não é lá de Passos, é de Piuí também. Né? Então, a toda a população de Piuí que está nos escutando pela Rádio Onda Oeste, ou está assistindo aí pelas redes sociais, né? YouTube, nós temos que ter orgulho. O Hospital de Passos, hoje, o, o, o Edgar, ele é um centro oncológico hoje. Nós só temos quatro centros oncológicos em Minas Gerais. Hoje nós somos um CACOM. Então, tem dois em Belo Horizonte, um em Muriaé e o outro aqui em Paço. Né? É lógico que tem outros hospitais de câncer em Minas Gerais. Então, isso é importante, isso vem mais verba para Passo, tem mais especialidades. Então, assim, a gente está muito bem amparado em Paço. Ô Rodrigo, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Como você bem disse aí, o Hospital Regional de, de, do, de Câncer de Passo ele atende a macro região aqui. E com isso, é, tem as despesas, né? Como ser bem citou. Eu gostaria de saber quanto mais ou menos é uma despesa ali do hospital assim diária e mensal. É, hoje é, o João Vitor, o hospital nós temos uma região aí de 67 cidades né? Se a gente contar aquela cidade que tem um, dois, três pacientes o hospital de Passo já passou de 100 cidades, né? É, do estado de Minas tem várias cidades fora da nossa região que são atendidos aqui. Eu posso falar na cidade de Bom Despacho, Andradas, né? Longe, né? Já Paraguaçu, porque além de atender os pacientes oncológicos, hoje já são mais de 13 mil pacientes que nós atendemos. Passos e nós temos quase 100 crianças que são atendidas lá. Então, o que, que acontece? O hospital hoje de Passos nós temos dois oncologistas pediátricos. Isso também é um ganho muito grande para nós. Tá. E em questão de custos, eu vou falar o geral para você da Santa Casa. Tá. Isso é uma média. Por que estou que falando de Santa Casa de Passo? Porque o Hospital do Câncer de Passo é um braço da Santa Casa. Tá? Então, o que, que tem no Hospital do Câncer? O Hospital do Câncer tem ali a quimioterapia, a bracterapia, a radioterapia, a cirurgia é feita dentro do, da Santa Casa. Refeitório de funcionários? Dentro da Santa Casa. Lavanderia? Dentro da Santa Casa. Então, é um braço. Tá? O custo geral hoje é em torno de 600 a 700 mil reais. Por dia. Por tá? dia. Por dia. Tá? Então, isso é de R$ 600 a R$ 700 mil reais por dia. Isso geral, Santa Casa. É um preço muito alto, né? Mas é muito alta a despesa. Com certeza. Então, é uma despesa alta. né? Uh, o nosso sistema, a gente tem que elogiar o sistema SUS. Tem que elogiar. né? Muitas vezes as pessoas falam do SUS, mas é o melhor sistema que existe hoje hoje. Sem dúvida, no Brasil, sem dúvida, é o SUS. A gente viu isso na própria pandemia. Exatamente, Sim. que o hospital, inclusive, foi referência na pandemia, ficou em 12 o no ranking nacional. É uma... É, realmente, realmente nós estamos muito bem servidos aqui com na certeza. nossa região estamos. com a Santa Casa de Passos e também com o Hospital Regional do Câncer de Passos Rodrigo, é, só para a gente encerrar aqui eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto nós trouxemos aqui ontem, ontem uma reportagem sobre a chegada de um novo equipamento lá para o hospital, que é o PET-SCAN né? algo que vai revolucionar ainda mais o atendimento aqui para a região e que pouquíssimos hospitais tem esse equipamento aqui no estado de Minas, que está no Brasil, né? Pois é, Edgar e João Vitor. Muito boa essa colocação e está falando nessa questão do PET-SCAN. Nós recebemos o PET-SCAN é, na última sexta-feira, né? É, lembrando também que a gente tem que falar porque é importante a população da nossa região de Piuí saber. É, esse aparelho foi através de uma emenda parlamentar né, do deputado estadual Cássio Soares, que fez essa emenda no valor de 5 milhões de reais. Né? E, pois é, ele fez essa emenda, o aparelho chegou. O aparelho está em passos, foi descarregado na última sexta-feira, um aparelho da CIMS. E como, da Alemanha, né? É, da Alemanha. Como até toda a diretoria estava lá, né? O Daniel, nosso superintendente, nosso provedor também, doutor Vivaldo Soares corpo clínico também, irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Paço estavam presentes, e também lideranças ali da cidade de Passo e agora é, Edgar é, vai ser um ganho é, já é um ganho enorme para nossa região hoje esse aparelho de PET-SCAN só tem em grandes centros, né Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, São José do Rio Preto Belo Horizonte e ele, se Deus quiser ele vai estar em funcionamento em breve, porque ele já está em Passo e para nós fazermos agora, nós temos um ambulatório, esse ambulatório que tem um preço estimado aí em 10 milhões de reais. E nesse, nessa questão a gente precisa da ajuda de toda a região. E eu gostaria também de enfatizar que a cidade de Piuí hoje é a terceira cidade com mais atendimento em passos, né Então a cidade de Piuí hoje, é, como nós falamos aqui, 838 e, e 938. pacientes... Então, é, é muito importante a participação de quem é de Piuí, fazer a sua doação, né? Às vezes você não pode ajudar com muito, mas que ajude com 5, 10 centavos, 15 centavos, às vezes ajuda com 10 reais no cartão, no carnê, né? Mas ajude o hospital, né? Nós temos uma... nós se preocupamos com duas coisas em passo muito importantes. A primeira é o atendimento do paciente e a segunda é a prestação de contas, né? Então, assim que fechar lá os dados, tudo direitinho, a questão da campanha Casa Amor. Eu me comprometo também de estar tá dando uma entrevista aqui na rádio para nós passarmos essas informações também do fechamento da campanha Casa Amor 2022-2023. Lembrando também, Edgar, que a partir do dia 12 de março desse ano já começa a sétima campanha. E agora nós estamos aí definindo o próximo prêmio, se vai ser um apartamento, ou uma casa. Muito bem, então para você que está acompanhando o Jornal da Onda, é o programa do meio dia. Você pode ao fazer as suas compras aí no supermercado, no comércio de Piuí, deixe lá um troquinho na caixinha lá no cofrinho que vai ser muito bem utilizado, empregado para a manutenção do Hospital Regional do Câncer. A gente quer fazer essa doação para não ser preciso utilizar. Mas se precisar, nós temos aqui na porta da nossa casa um hospital belíssimo com infraestrutura fantástica que pode dar o tratamento que merecemos. Rodrigo, eu quero te agradecer, colocar a Rádio Oeste à disposição para outras informações aqui para a nossa comunidade. Muito obrigado e parabéns aí, sucesso pelo trabalho de vocês. Muito obrigado Edgar, obrigado a todos vocês aqui da Onda Oeste, é um prazer estar novamente aqui né, com vocês. Vou deixar o telefone lá da, da captação, é o 035-3522-6169 ou o WhatsApp aí, né? 035 99254 3548. Centavos do seu troco podem fazer a diferença. Um grande abraço e fiquem com Deus.